E aí, galerinha do YouTube, tudo bem? Hoje estamos trazendo aqui mais uma videoaula da série Blogger. O YouTube tá ensinando como adicionar o box de curtir do Facebook aí no seu blog. Se você não sabe que box é esse, eu vou estar tá lhe mostrando. É esse aqui, ó. Tá, onde tem aqui dizendo quantas pessoas curtiram o nosso canal, ok? É muito rápido essa videoaula, vai ser uma videoaula bem rápida. Primeiramente, você vai abrir lá o seu blog de teste. Vai vir em Layout. E vai adicionar um Gadget. Nesse Gadget, você vai vir aqui HTML JavaScript. E vai pegar esse código aqui que vai estar na descrição do vídeo. Você aperta Ctrl... Você seleciona lá, né? Vou apertar aqui Ctrl A e Ctrl C pra desselecionar tudo aqui. Né? Aqui vamos não, um gadget, é aqui você vai colar tudo. OK? Tá, mas isso tudo não vai fazer minha minha caixinha aparecer. Claro, porque você tem que selecionar aqui o nome da sua página. Ó. Aqui onde tem nome da sua página, você vai colocar o nome do, do da, da sua página aqui, por exemplo, o link já tá aqui, ó, www.facebook.com e essa porcentagem, esse 2 sf quer dizer essa barra, essa barra aqui, ó. Significa essa barra que é aquela barra que depois dessa barra eu estou falando barra muitas vezes depois dessa barra vem o nome do seu da sua fanpage da sua página então a minha é assim tem que colocar aqui tudo normal tá tutorials channel br okay. você dá um salvar e aqui já está aqui a janelinha e você vem aqui em visualizar blog que é um blog de teste, você vê aqui meu blog me blog meio bagunçado né, e você vê a caixinha que já tá aqui ó, ok? Depois nós vamos passar esse nome aqui, vamos vir aqui novamente, e vamos apagar esse center aqui ó, já só o iframe que é o código para criar caixas. Ó, você vê que sumiu aqui em cima. Eu vou colocar no meu outro blog para ficar melhor para vocês poderem ver direito. Vocês podem estar olhando também aí na no nosso blog Tools Channel aí eu tenho muitos blogs de teste aqui. Tenho aqui um gadget. HTML tem meu JavaScript. É, Está começando a ficar leve aqui gente e aqui no conteúdo você cola o código clica em salvar e visualizar blog olha só aqui a caixinha já está aqui a caixinha para todas as pessoas que curtiram ok então é isso pessoal obrigado por assistir essa vídeo aula peço que você olhe aí o nosso nosso blog próxima vídeo aula vou estar ensinando como colocar essa imagem aqui ó ficar bem legal esse menu e tudo personalizado é, baixe o nosso aplicativo, basta clicar aqui, ó, vai direcionar, basta esse aplicativo, nosso tempo para Google Chrome, ok? É, vote na enquete aqui da LogoMark, qual logomarca você prefere, ok? Veja nossas séries aqui, ó. Está vendo nossa série, tem alguns downloads aí, ok? Então é isso, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Clique em gostei se você gostou e se inscreva no nosso canal para ajudar nos a cada vez mais a crescermos aí e está ajudando muitas outras pessoas. É, eu agradeço mais uma vez a vocês. Já temos 200 inscritos. É, então é isso. Até a próxima viola blog e até a próxima. Obrigado. Valeu. Fui.